Rapaziada, estamos aqui com o Daniel. Dá o um salve, Daniel. Caraca, agora. <risos> agora as coisas se inverteram, meu. Agora as coisas se inverteram. não. Tem mais grande. Rapaziada, deixa eu segurar o celular certinho, né? Que tão reclamando. Tá... É. Estamos num lugar bem desprevenido de pessoas aqui. É, rapaziada, não tem ninguém na rua. Que bom, né? A gente vai dar um corre lá no centro e é isso, né não, não, Daniel? A gente vai lá no mercado, vai dar um rolê. <risos> É, vai dar um rolé? É isso aí. Já vai deixando o like, <risos> se inscreve, que tem pessoa ali. Já mostra o caminho pra Madura. Sabe onde você está? Você está em coma. Eu quero é mais proteção. Porra, nossa. Só mato, cara. Bem-vindo ao Mato Grosso do Sul. né, não, não, Daniel? Oh, até agora eu não gravei <risos> Hoje o careca tá lá acostado, rapaziada. Oh, <risos> mostra lá coisa. Porra, lá a original, cinco conto. <risos> nós tá indo agora lá pro mercado? Mercadão, rapaziada. Vamos comprar um doce e ser expulso do mercado. Hoje, clickbait maior, hein? Hoje a gente vai ser expulso do mercado. Então... A é... meta é bater no gerente. A meta é ser agredido por três seguranças de uma <risos> Três armários de 2,60. O bagulho vai ser nós bater em três seguranças e sair correndo. Com é o de quem tá lendo. Olha esse Papai Noel, parece o Daniel, cara. Igualzinho, rapaziada. Dá a mãozinha pra ele aqui, Daniel, faz carinho. Eu tive uma ideia. A gente vai fazer o seguinte, rapaziada. Não, isso aí já é outro vídeo, tá ligado? É, já vai pra outro vídeo. A gente vai chegar na <risos> fila do cinema, vai meter um puto no spoiler, rapaziada. O que, que tu acha, Daniel, da ideia? Acho que é bem boa. Pegar pra caralho. <risos> o cara quase morre aqui, rapaziada. <risos> Conteúdo pra pessoa retar tá lá no vídeo. Caralho, caiu gordo lixo. <risos> isso... Nós vamos lá na fila do Tobi Maguari? A gente vai foder o Tobi Maguari A gente vai falar que ele morreu Morreu os três Homem-Aranha, que tal, Daniel? Acho que é uma bela ideia Acho que A gente vai chegar lá no filme A gente vai apanhar Vamos apanhar pra caralho A gente vai fazer o quê? Entretenimento Mas Nós temos que ganhar o dinheiro É, mesmo. a gente tem que ganhar o senso do, do Youtube, pô Só cortar, senão nós vamos todo Qual o nome? Brigadeiro? Brigadeiro de Colégio Daqui a pouco vai brotar o inscrito nosso isso é Então, né? Nossa. Caralho, eu também sou do Todd. Não, isso aí é o pack que vem embaixo. Acho que é dois. É, chocolate, é. Chegamos aqui no mercado, estamos de boa. Obrigado é, Alberto. Você é? careca. <risos> você vai comprar onde? Hum? Prepare suas bestas com as ofertas mais incríveis que você já viu. E pague todas as suas compras... Com Alberto, acho que a gente está com muita vergonha para gravar no mercado. Também. É Tem uns um cinco seguranças atrás de nós. Atrás do Carioca. O carioca tá de máscara nova. Voga da mão, rapaziada. Da <risos> mão. <risos> comprando aqui, o Daniel comprou rosinha. Não, eu comprei o rosinha, o Daniel comprou <risos> o preto, de chocolate. O de chocolate. Vamos <risos> embora, vamos embora. Quem dizia aí ó, que o rolê do Ronaldinho que era o aleatório, é que vocês não estão tá ligados nosso. A gente foi no mercado e agora estamos num lugar de construção. Não é Rapaziada, a gente acabou de ser expulso. A gente foi lá, beleza. Chegou um cara... Tipo, a gente chegou lá, com o celular na mão. O Adalberto, burrão, foi lá com o celular na mão. Não, eu fui gravando, rapaziada. <risos> e o bichão apareceu bem do lado do Daniel, velho. O cara só brotou atrás de mim. Do nada! Rapaziada, quem quiser ver, vai estar no meu canal aí na descrição, né, Daniel? <risos> <risos> claro. Mais um fim de vídeo, né, Daniel? Porque, porra, nós tá fudida. É o primeiro vídeo, na real, né? É, no meu canal é o primeiro. Então? Rapaziada, nós se fudeu, legal, nós saímos do shopping. A gente não fez porra nenhuma. A gente voltou pra trás, que nós tava morrendo de sede. E nós comprou uma água. A gente sobou shopping na água. <risos> shopping na água. A gente tomou água no shopping, velho. E a rapaziada, tudo estent... estentando. lá, mas a gente, a gente tomou um golinho d'água. Ó, esse vídeo é pra gente do futuro, tá ligado? Falar, caralho, nós tomava... Nós andava uma hora, <risos> todo fudido, com a peça toda quebrada. Colava no shopping, tomava água. É... Eu não gravei minha cara, né, mano? Okay. É isso, rapaziada. Valeu, deixa o like aí, se inscreve aí, se gostou. Deixa nos comentários, né, Daniel? Claro. Claro. E é isso, vambora. Partiu casa, partiu casa.